Exatamente. Outra coisa, pessoal. Armário não segura bancada de granito, viu? Não. O pessoal achava, ah, vou, eu vou soltar o armário primeiro e jogar o granito por cima. Ele nem encosta, na verdade. Exatamente. Ele então, assim, nem encosta na pedra. Pedra de granito tem que ser suspensa sob grapas de ferro chumbadas na parede. Ah, vou pôr o armário primeiro e colocar a pedra. Cara, o peso da pedra vai selar o armário, a tua porta não vai abrir mais. Ela vai travar, não vai querer abrir, vai começar a dar um monte de pepino. Então, assim... Ideal pessoal é fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó. Grapa de ferro, chumbada dentro da parede. Aqui tá, ela tá entrando quanto, Davi, dentro da. Mais ou menos. Está entrando uns 12 centímetros, ao menos. É? 10 a 12. É? 10 centímetros dentro da parede. Isso. Chumbar com a massa de areia, areia mesmo, areia, areia, cimento, mesmo. Não, não chumba grapa com argamassa. E pelo não rouba grapa ruim. Ah, é. É melhor também. você gastar 100 reais a mais do que você perder dois pau de pedra. Com certeza.